Boa noite, bom dia, boa tarde Eu saúdo o meu irmão e a minha irmã Com a paz e a graça de Deus Queria hoje, através deste vídeo Trazer uma, um devocional para o nosso coração Ela se encontra no livro de primeiras de Pedro No capítulo 3, do versículo... Até ao versículo 18, onde a palavra do Senhor diz assim Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos O justo pelo os injustos Para conduzir-nos para conduzir a Deus Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito Meu irmão e minha irmã A palavra aqui é bem clara Diz que Cristo, que é o justo, sem pecado que é filho de Deus, morreu por aqueles que não são justos, os injustos, nós, os pecadores. É, morreu no corpo para nos conduzir até Cristo, a morte até Deus. A morte de Jesus Cristo foi necessária uh, pelo ponto de nos conduzir, ou pelo uh, para nos conduzir até Deus Pai. Eu, que a palavra diz, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ele morreu para nos conduzir a Deus. Deus, o Pai de todos nós. Os crentes, nós, os cristãos, nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, no momento da salvação, ou seja, no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos espiritualmente crucificados com Cristo. Nós passamos a compartilhar a crucificação de Cristo, ou seja, com Cristo, passamos a ser crucificados com Ele. Isso é espiritual, numa esfera espiritual, meu irmão. E ainda assim, e ainda assim, vivemos, passamos a viver para Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, ele dá mais detalhes sobre eh, o que significa isto. Quando o corpo, o nosso corpo terreno, o nosso corpo material, o nosso corpo físico eh, morre, ele ou ela, o corpo, né? É, o corpo continua, ou seja, ele ou ele, o corpo físico morre, mas nós que somos o Espírito, nós passamos ou continuamos a viver. Viver por causa de nós? Não, por causa de Cristo que vive em nós. A vida de Cristo agora é a nossa vida. O corpo até pode morrer, mas o Espírito não morre, ele continua vivo. Continuamos vivos é, pela vida de Cristo, somos um Espírito só com Cristo e isso tudo é pela fé em Cristo, no Filho de Deus. Os crentes, nós, os cristãos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a vida Zoe, a vida de Cristo, a vida de Deus, né, que está em Cristo. Isso dentro do nosso espírito. Deus vem habitar dentro de nós e ressuscita o nosso espírito que estava no estado dormente. Assim como Jesus vive no Espírito, nós que professamos, nós que confessamos o Cristo também vivemos, por isso não estamos mais destinados ao sono da alma ou à sepultura. Por quê? Porque a nossa alma não morre, o nosso espírito também não morre, por conta de Cristo, que fez agora uh, sua habitação em nosso espírito. Cristo veio e ressuscitou o nosso espírito, ressuscitou a nossa alma e... Estamos vivos para sempre. Isto é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para, para sempre. É, shalom, Deus abençoe. Esta é, é, este é o devocional que eu trouxe para todos vocês hoje. Espero que ele tenha abençoado e, e despertado né, a, alguma coisa na tua fé. Deus abençoe de uma forma grande e tamanha em nome de Jesus. Shalom.